Estamos chegando com mais informações O ex-diretor-geral do Cruzeiro, Sérgio Nonato, ou Serginho Conseguiu suspender na justiça sua expulsão do Conselho Deliberativo do Cruzeiro A decisão favorável ao ex-membro da diretoria de Wagner Pires de Sá foi proferida nesta segunda-feira, pelo juiz José Maurício Vilela da 29ª Vara Civil de Belo Horizonte. No total, já são 28 conselheiros, dos 30 inicialmente expulsos, que garantiram, por meio de decisão liminar, a reintegração ao quadro de conselheiros do clube. Com a decisão judicial, os 28 conselheiros garantem direito a voto na eleição do dia 21 de maio, essa é a notícia, fiquem de olho, porque essa turma pode voltar ao Cruzeiro. Um abraço e até mais!